Mantendo o sonho vivo com passados passar dos anos Tornando mais difícil entre estou Investi de novo nisso conteúdo nas letras Flow na rima, grana e risco de não conseguir Nada de volta, amor verdadeiro sem pedir Nada em troca, rapaz se eu não dou o braço só torcer Vou permanecer até o cachê cobrir os gastos anos atrás, paz, mano Cada letra uma dedicatória, o esforço do nosso trampo Correndo atrás de show, produzindo, divulgando Compartilhando, fazendo acontecer, tendo que convencer Quanto é bom, bom mesmo Seria essas pessoas não te julgassem antes do que devia No caso antes de ouvir, perceber que mesmo sem fama Com recursos limitados, tá mais avançado que muito MC aí, muito MC estourado Faz pouco caso de representante na cultura, no estado Na city, no bairro, dos meus serão lembrados os que viraram as costas, ainda mais, que fique claro tava nas tracks, o bem enganjado Na cena do rap, foda a oportunidade Cai no colo de quem senta no colo e mexe O rabo mexe, o rabo mexe yeah. Os palito, aqui a dois pra acabar fudido Não era pra ter dito palavrão, desculpa isso que tá ruim essa EP todo ano Nem ganhando pra condução do evento Que foi difícil conseguir já aqui Tem que trabalhar por fora e ver se consegue uma folga pra subir no palco huh? Pra pep quero reagir os um extrato e reais tocando na rádio hein? como se encontrar em um mundo perdido se todos à minha volta só vem o próprio umbigo como se encontrar Todos minha volta. Só vem o próprio umbigo. Saquei a caneta contra o inimigo. Sem a certeza de quem ele é. Indústria e sistema, não são meus amigos mesmo. Contundido, tô firme na guerra. Se eu tomo partida, a treta começa. Dane-se seu partido, corro pelos nossos. Portas se fecham, rap é janela. A gente constrói sem sair nas fotos. Já sai pra quem já trampou o dia inteiro. Depois foi pros eventos fazer grana com CT. Eu não sou ninguém pra te apontar o dedo. Acho isso muito feio. Quero ver você. Não sinto o mesmo amor Levanto minha cabeça E trabalho no meu canto Só de tá fazendo o que amo Já me sinto vencedor Como se encontrar Em um mundo perdido Se todos à minha volta Só vem o próprio umbigo Como se encontrar Em um mundo perdido se todos à minha volta Só vem o próprio umbigo Eu não encontrei explicação pra tudo isso Mas eles vão falar que a cor é de bandido Eu não encontrei na real, tô mais perdido Não procuro resposta, não tem sentido Os cara mata os caras morrem, essa rotina da quebrada é foda Tanto faz se foi por ganho, se foi por mina ou se foi por droga Mas tenho orgulho do que faço, jamais me vencerão Não vai me botar pra baixo sua merda de opinião Só olhar pra si é bom, que se for do próximo A vida é prostituta, amor, virou um negócio Cabeça fraca igual os .A. da quebra Se não jogar bem, vira eterno reserva Ou leva pipoco porque vendia erva Essa é a história da quebra